do Senhor, tudo bem? Estamos terminando a primeira saga desse canal sobre as coisas de Deus falando sobre os números na Bíblia o significado deles em relação à palavra de Deus e eu estou muito empolgada porque eu decidi finalizar falando sobre o número 40 o número 40 ele aparece diversas vezes na palavra do Senhor e ele é incrível quando você entende o significado e começa a ter um, um, um adicional na sua interpretação da palavra de Deus. Então, para finalizar essa saga, eu espero que você tenha gostado. Foi muito bom para mim fazer. E eu acho que eu vou fazer mais vezes outras sagas. E eu espero que você continue acompanhando. Meu nome é Ana Beatriz. E sobre o 40, nós vamos falar que o significado é arrependimento. O 40 traz o significado de arrependimento. Então, nós temos ali o 10 vezes 4, né? Onde a gente fala que o 4 é a criação e o 10 é a perfeição natural do mundo. Então, o 40 nada mais é do que o sinal do arrependimento da criação em relação ao que se espera da perfeição desse mundo. É mais ou menos assim. A criação entende que... Deus tinha uma coisa muito mais perfeita. E nós estragamos isso de alguma forma. Então nós nos arrependemos no 4 em relação ao 10. Ana, você está viajando com esses números seus, esquece isso, vai estudar melhor a Bíblia. Mas eu quero te mostrar o quanto os 40, os números 40 aponta para o fato de que existe um arrependimento da criação em relação a. A perfeição natural do próprio mundo que Deus fez. E aí a gente acha a relação do 10 vezes 4 dando 40. Em Gênesis a gente vê que o dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Mais um sinal de arrependimento da criação, porque o Senhor passa tudo aquilo que estava para nascer um, um algo novo, melhor, mais perfeito, porque estava ruim, o trem estava feio. E aí, quando você entende que, mais uma vez, você vê é, 40 dias e 40 noites num sinal de um povo que teria que começar de novo, que teria que fazer novamente, que teria que ressurgir né, do nada, no caso da água, você começa a perceber esse significado de uma nova criação, uma criação que busca a perfeição. Moisés ficou 40 noites, 40 dias no monte, orando ao Senhor na presença dele. Elias andou por 40 dias e 40 noites até chegar no monte Horebe. Jonas ficou 40 dias avisando Nínive que a cidade seria destruída. Jesus passou 40 dias no deserto sendo tentado pelo demônio, pelo diabo, porque ele precisava passar por aquela provação para iniciar o seu ministério. O povo de Deus ficou 40 anos no deserto comendo do maná do céu e junto de Moisés passando por é, tantas dificuldades ali até chegar na terra prometida. É, na lei do Senhor em Deuteronômio, eles dizem que o máximo que alguém poderia receber são 40 chibatadas. Além disso, já era humilhação. Então, você tem ali os 40 de novo. É, quando foram marchar para Jericó, é isso mesmo. Junto com Josué, foram aproximadamente 40 mil homens para poder conquistar ali mais uma terra para a Terra Santa. Então, o que, que eu estou querendo te dizer? Eu estou querendo te dizer que sempre que aparece o 40 na palavra do Senhor, está falando claramente de uma tentativa de se arrepender e restaurar a vontade de Deus naquilo que ele criou. Basicamente, Jesus ficou morto durante umas 40 horas, porque ele morreu às 3 da tarde na sexta-feira e ficou mais ou menos até às 7 da manhã no domingo. E depois que ele ressurge e acontece a ressurreição, ele fica 40 dias junto com os apóstolos para ensinar eles e... Povo ter certeza que era ele mesmo, ressurreto ali entre eles, para depois voltar aos céus e dali dez dias enviar o Espírito Santo, dando 50, o que traz a questão do Pentecostes, 50 dias. O penta vem dos 5. Então, o 40, ele vai sempre trazer esse arrependimento, essa vontade de voltar ao original, da criação gemer e pedir, Senhor, eu quero que a sua vontade sobre esse mundo e a minha vida sejam feitas e restauradas. Então, o 40 é arrependimento. Então, que você possa se arrepender ao pecado, que você possa se arrepender de fazer as coisas pelo seu próprio braço, assim como eu, e pedir ao Senhor inspiração e criatividade para que haja a ressurreição de todas as coisas. E quando você ler a palavra de Deus com bom ânimo, você vai entender melhor o que ele quer dizer, porque quando você vê que é o número 7, você sabe que é a vontade de Deus. Se você vê que é 2, está falando de testemunho de Jesus. Se você está vendo que é 5, está falando de obra humana. E se você vê que é 40, está falando de arrependimento. Amém! Eu espero que você tenha gostado e vamos continuar aí postando alguns vídeos. Se você quiser se inscrever no canal, ativar o sino e estar percebendo aí as coisas que eu tenho pra dizer, porque é uma bênção estar podendo compartilhar com vocês. Que o Senhor te favoreça!